E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Branks, e bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez aqui estou trazendo um vídeo de como zerar Cat Mario o mais rápido possível. Então vamos ao que interessa. Primeira tela. Pra quem não sabe, esse jogo é bem troll, então se você vai reparar tudo nele é esquisito. Principalmente isso aqui, vai sair um bicho ali de dentro. Bora lá, aqui passa por cima, aqui quebra o bagulho. Ai, eu esqueci disso. Ajada. Bora. Passa por aqui. Aqui já era. Passa correndo. Opa. Daqui a gente vem pra cá. Aqui o chão cai. Daqui a gente vem pra cá. Aqui o teto cai. Tem os raios laser muito loucos aqui. A gente pega embalo. E deixe. Primeira tela já foi. Vamos para a próxima. Eu não sei porque que aparece isso, mas beleza. Segunda tela. A gente já vem aqui, já vai dar uma cabeçada aqui, ó, toma. Daqui a gente vem pra cá, vai sair um bicho, e a gente entra. O chão vai cair. A gente passa aqui por cima. Daqui a gente vem pra cá. Aí, não era pra eu ter... Ué, não era pra eu ter morrido, eu bati por cima dele, mas tudo bem. Vamos de novo. Daqui a gente vem pra cá. Aqui a gente vem pra cá, a gente vai e volta, porque vai sair um gato. A gente faz isso duas vezes. Pronto, tá aqui checkpoint. Aqui o teto vai cair. Quando ele chegar do outro lado, a gente faz isso. Ih, não era pra mim ter pego essa moeda, ou essa estrela, mas tudo bem. Jamais pegue esse ponto de interrogação, porque esses cheats vai virar 30 mil cheats. A gente vai pra cá, daqui a gente vai pra cá, daqui o chão some e a gente entra. Como na primeira tela a gente passa por cima, aqui a gente passa por cima também. GG. Terceira tela Dessa vez a gente pega o ponto de interrogação e pula Quebra aqui E vai por cima Aqui a gente vem pra cá pegou o checkpoint Mata esses dois Pula por cima. Passa pra cá. Opa! Vem aqui. Quando eu pulo, ele pula junto. Então eu tenho que vir pra cá. E vem pra cá. Checkpoint. O chão cai. Passa pra cá. Cuidado, que vai ter uns raio lasers. GG. Vamos para a próxima tela. Quarta tela. Aquele gatinho ali de cima vai quebrar tudo. É isso. A gente vem pra cá. Liga. O gatinho quebra tudo. Aqui a gente passa por cima. Porque tem... Um botão Eita, eu fiz merda Pera, pera, pera, pera Não era assim antes, não Não falei? Tá pequeno agora A gente vem pra cá, vai sair uma praforada de dragão. A gente volta. Espera ele dar a volta. E agora vamos. Aqui o teto vai cair. E passamos. Bem fácil essa tela. Agora estamos na quinta e penúltima tela, que é a mais fácil do jogo. Você vem pra cá, daqui pra cá e vai indo até chegar ao final GG Agora, última tela. Aqui, o teto vai ficar caindo, de acordo com o que eu vou passando. É meio chato. Mas não é impossível. E passei de primeira. galera, o vídeo foi isso, zerei aqui em 7 minutos, 8 minutos eu acho, e se você gostou, deixe seu like, favorite, se inscreva no canal, o link do discord vai estar aí embaixo, caso você quiser fazer uma doação, o link está aí embaixo também, e é isso, falou e até a próxima.